Como é que é a malta do aço? Vamos já começar aqui mais um vídeo. E olha, ninguém está aqui. Olha esse. Olha, que é o segurança. Olha. <risos> segurança, como é que é? <risos> Estão a pensar. Até mas é esta hora da vinha, que está feito porra. <risos> e com razão. Bem, o que é que temos para o vídeo de hoje? Temos aqui o nosso... Del Sol E antes de irmos para o vídeo O que é que eu vou vos mostrar que já fiz Ora Já montámos um volante novo Já montámos aqui Uma manete de mudanças Aquele estilo Type R Ok Já montámos aqui Uma tampa de coletores Se vocês se lembram Nos outros vídeos O carro não tinha tampa de coletores E agora tem E dá logo este em porreirito aqui temos o nosso .GT Turbo aqui temos o b -Tec. esta tampa de coletores fui buscar ao Nelson ao NP Motorsport vocês não sei se o conhecem mas já conhecem carros dele eu já filmei alguns carros dele mas não com ele hoje vamos conhecer o próprio Nelson da NP Motorsport porque vamos lá voltar quando eu fui buscar a tampa de coletores falou-se em carregar o ar condicionado Vamos testar a ver se o AC está bom. Ele tem máquina, testa, carrega e tudo. E vamos ver como é que está. Eu sei que ele não está a funcionar, mas eu penso que é só carga. E eu não sabia, mas o homem também tem máquina para montar pneus, jantes, etc. Então o que é que vamos fazer? Vamos agarrar nas nossas jantes do VTi Brancas. E vamos meter aqui no nosso Del Sol. Vamos ver como é que fica vamos carregar o AC, vamos ver se fica bom e acima de tudo vamos conhecer a oficina da NP Motorsport porque ele tem lá um AE86 com 2JZ tem lá mais uns carrinhos giros e vamos conhecer a NP Motorsport vocês fiquem por aí se querem ver o resultado do Vitolas com as jantes do VTI e tirar estas zantera que até não ficam mal e brancas ficavam top mas a uh, jante branquinha é outra coisa se bem que esta jante branquinha já está a precisar aqui de uma pintura de um tratamento mas vá lá, vamos ver como é que fica aqui no nosso cabrio por falar em cabrio, vocês estão a ver que o carro está sem capota e a capota está aqui e porquê é que não está dentro da mala? Ah, porque eu ainda não estou a conseguir meter o sistema a funcionar já montei umas roldanas que era a que faltava aqui ainda assim o sistema não está a funcionar temos que ver o que é que se passa, ainda não consegui resolver mas daqui ele está a funcionar bem, estão a ver a mala sobe tranquilo mas depois ali à frente está qualquer coisa que não está a funcionar agora vamos agarrar aqui nas Jantolas, pode ser já nesta, e vamos por aqui as que cabem, as que não cabem, vão lá para cima. Vocês estão a perguntar, então, tá, mas para é que é que esta fita? Esta fita é uma medida limite para a gente não colocar coisas acima, senão a ala não fecha. Vá, menos conversa e vamos à NP Motorsport. Just let us escape and fly away tonight <laughs> Então, malta, já estamos aqui com o amigo Nelson. Olha, eu já, me dei, eu já dei uma calinada logo no início do vídeo porque não é, já não é MP e agora eu chego aqui outros logos. Então, explica-me, explica-me que eu já dei uma calinada. Não, é fácil. Recentemente uh, <risos> abrimos a empresa, eu e o Pedro. Uh, o amigo que está ali atrás, a gente já vai meter isso com ele. <risos> uh, epá, chegou a altura de evoluir, tínhamos que evoluir. Pois uh... tu eras o gajo dos ondas, não é? Tu ah, dos ondas. Comecei é? por aí, comecei por aí. E agora uh... tens mais coisas, não é? Estão a ver aqui já é um lá, no... banco de motas, ali atrás estão mais, mais motas. O que, que é que vocês fazem aqui? O que é que abrange? Basicamente fazemos tudo. Uh... Pois, jeeps, <risos> está aqui jeeps. Tudo um pouco. Uh... Mecânica geral, uh... temos a uh... eletricidade, fazemos motas. Pneus, mandamos reparar pneus. FAPS, e essas cenas? Uh, soluções? De soluções? De soluções, de soluções FAP. FAP, FAP. A ideia, Radu, Repros, uh, ah, ok. Expandiste. Que, ou seja, é. juntaste com outra pessoa, para expandir e ter Epá, tinha que ser. outras instalações. para uh, ver que estas são bem mais fixe yeah. e elevadores não falta aqui. Epá, é ah, muita burocracia fixou. para uma pessoa só. E assim. É, não. No... Divides o mal é pelas aldeias... O estado de espírito sossega um bocadinho mais, é, muita, é muita confusão, A gente aqui hoje vamos fazer, usar os teus serviços de pneus... Exato. E de... AC. AC. Vamos ver se... O, AC, o pneu sei que vai, vai correr bem, pronto. Mas o AC é que eu não sei, se estiver lixado não corre bem de certeza. A gente dá uma vista de olhos a ver se, se até tapa aí alguma fuga. Assim. Alguma fuga. Sim, só assim por alto. E vamos, vamos ver. E vamos ver. Olha, diz só a moda onde é que isto está localizado, porque sem GPS eu não vinha a cá dar. É fácil, isto é. é perto do cartódromo Como quem vai para depois? É, é a antes do cartódromo Pois, não é se não a regular pelo cartódromo, que foi o que eu fiz depois com o amigo é fácil. Mas eu vou deixar na descrição tanto o site, o Instagram, Facebook, tudo o que homem tiver a gente deixa aqui na descrição para vocês virem conhecer. Ondas Turbo a é 86 com 2JZ e essas coisas que é trevido, é Vá, <risos> Vamos lá tratar do Delson. Bem, temos aqui o AC a carregar, está aqui a meter o gasóleo. Temos aqui o Miguel Nelson a tratar da parte dos pneus, tirar as jantes velhas por as jantes novas. E olhem quem chegou aqui, o maricas, o maricas do David, o maricas do David. Aqui está uma prova do que a gente diz nos vídeos, é verdade. É, andas por todo lado. Todo lado, é, todo lado. É. Este gajo, eu, es... eu não esperava ver este gajo aqui, muito menos este gajo a mim. É bom, o... é tá... é Ouviu a é minha voz lá de fora e pensou, oh, vai dar a coleta é, é está é <risos> <risos> tá ali o Yuri? Está <risos> Yuri, <risos> ali o meu Yuri, <risos> Yuri, vai fleta. Vais fazer o quê? Tem Montar? um uma alarma aqui no onda. Um alarmozinho? Sim. <risos> Vamos tratar disso. Vamos é, melhor. espetáculo. Dá-lhe aí, dá-lhe Desta vez, desta vez o vídeo não é dedicado ao David. O vídeo... <risos> É dedicado aqui ao, ao amigo Nelson, que já lhe está aqui a dar forte e feio no pneu enquanto o AC carrega. Está fácil? Claro. <risos> Muito fácil. Isso é fácil. Isso é fácil. Isso é fácil. Bem, pessoal, e está feito. Já temos aqui a jantola do VTI. Aqui, o Nelson já preparou aqui o carro Postage para, para, para 3 já, já, mais Stades, Plus. É, já tudo ao máximo. Plus, temos aqui já uma bilha. <risos> pá, não sei quanto a vocês, mas eu gosto bem mais de ver o carro com estas jantes. Branquinho, gente branca, Nelson. É, pá, a gente que claro, lá não. Não, não favoreciam. Não favorecia nada, nada. Oh, e digo já, a ver aqui na GoPro não se vê o, a falta de tinta, não se vê os riscos. Fica bem melhor. Fica bem melhor. Fica não, não, bem melhor. E yeah, agora a gente dá um toquezinho o toquezinho corretor, aí fica top. Bem, da minha parte está tudo. Nelsinho, obrigadão. Ah, AC ficou a fazer, bem. Ficou a fazer bem, bem friozinho, lembrando que isto é um carro velho, não, é? não Estamos não. a falar de um sistema de ar-condicionado de 2020. Não, mas está, está, mas, está a fazer fresquinho, pneuzinho, já temos outro estilo, carrinho à, à maneira. Já sabem, se precisarem aqui de serviços pneus, relembra-me: pneus, motas, carros, motas. Ah, uma um... coisa que eu me estava a dizer: que a gente viu ali o escape, eu disse-lhe queria mudar o escape porque este carro trouxe o escape do LSI, não é o escape do VTI. Também fazes esse assim, trabalho. Sim, a de linha sinox, soldado a ti, pronto, pronto. O normal, o normal. Portanto, uh, há soluções para, para tudo. É ficamos parte, aqui, é ficamos não, ele é que fica, na zona do cartódromo. É perto, sim. Mais coisa, menos Nossa, coisa. Viu? Qualquer coisa também vou deixar na descrição a localização, Google Maps, essas coisas todas, vocês. É fácil, Se eu é. vim cá dar é. e sou um grande artista, é fácil, vocês vêm. É. Não, sim, brigadão. Está feito. Bem. Até à próxima. Davide? Adeus. Adeus. <risos> <risos> Adeus. <risos>